Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui na quinto episódio da nossa pequena série de The Crew 2 Lembrando que a gente está jogando o jogo na sua versão Closed Beta, que é a versão de Beta fechada do game E estamos agora no desafio Freestyle, a gente acabou de chegar aqui e a gente vai pegar o nosso primeiro avião no game, ok? Vamos lá, Vou pegar ele aqui, vamos selecionar ele Esse aqui é o avião de graça, então é gente... ah, o, gra... o avião é gratuito, a gente tem alguns outros aviões aqui que são um pouco mais caros, como eu disse. Podem ver, a gente tem o preço deles ali em B, tá vendo? Olha, B 319,900 e CC 45,700. Eu acredito que esse daqui é uma moeda paga do game, é uma moeda que você ganha crédito, ok? Então aqui a gente tem algumas alguns recursos do avião, por exemplo, velocidade máxima junto com a força. Então tem muita coisa bacana aqui, esses daqui sejam os aviões padrões do jogo, depois provavelmente eles vão colocar um avião, outro avião ao game. Bom, esse daqui só tem a cor preta, então eu vou ter que pegar a cor preta mesmo. Vamos lá. Cor preta bonitinha. Ok, galera, a gente abriu mais um lugarzinho ali. Temos 11 novas Adivinha. atividades no game. Olha tem aí. Tem um jeito fácil de ganhar seguidores. Você só precisa fazer coisas maneiras, tipo voar embaixo das pontes, fazer drift ou saltar alto. Quanto mais maneira a sequência, mais seguidores. Olha aí, então. Beleza, conseguimos completar mais um objetivo. Conseguimos então o Freestyle, né? Quartel General de Freestyle. Desafio Off-Road. Galera, eu acho que eu vou fazer esse desafio Off-Road aqui agora, hein? Motocross e carros, então vambora. Vamos nesse daqui mesmo, que é esse daqui que a gente vai que a gente vai querer fazer, beleza? A gente aí, avisa mano? dos aviões. Sou o Wade Palmer, acho que já sabe. E esse é o meu show. Estou buscando alguém para correr de um jeito novo. E vou te emprestar o meu carro para ver se tem o um necessário Necessário? Pegue as chaves e vamos ver Se você vencer Fica com o carro e ganha uma chance de participar de corridas de verdade Se perder Pega o carro de volta e tchau Mas você não vai perder Vai? Foi o que eu pensei Olha aí Vamos lá F-50 Olha aí Da Ford Não, F-150 Vamos embora Vou colocar em primeira pessoa Em terceira pessoa, que eu acho que fica mais bonitinho o jogo Olha os gráficos desse game A gente tá, acho que no deserto do Texas Algum lugar do Texas ali Aquela região, eu acredito Eita, vamos que vamos Ihá! Olha isso, mano Que da hora, velho E aquela montanha ali? Daquela maneira, show Opa, acho que por aqui Por meio, né Parece que tem um objetivo me seguindo, né É isso Um carro me seguindo Parecia ser a linha de objetivo do game Não tô vendo ele ainda Quer dizer eu estou vendo ele mais. Os gráficos desse jogo tá perfeitos. Acredito que eu não mandaria nada nos gráficos dele. Gente, está muito bonito tudo, cara. Olha a lama no carro. Meu Deus, velho. Que da hora. Pegada é uma milha ali embaixo. Eita, nós vamos pular agora, hein? Vou até diminuir um pouco a câmera. Ih! Nossa, velho, que louco! Caraca, ai. Mano, é muito, muito radical esse jogo, velho. Galera. Bater ele, bati ele sem querer, mano. Caraca, Vou tocar em primeira pessoa aqui só pra. Aquele grauzinho um pouco para vocês terem uma noção como é que é. Olha isso, cara. É muito top o game, velho. Tipo assim, você olha, o jogo realmente é simplificado, não é 100%, mas, cara, tá muito da hora porque você tem Você tem noção que isso daqui é os Estados Unidos todo, velho. Nada mal. Eu e você temos umas coisinhas para discutir sobre o seu futuro. Vamos Sua Aí. E o seu novo carro de Aí. Vamos com 9.320 seguidores, conseguimos ganhar mais alguns pontinhos ali para comprar alguma coisa. E é isso galera, a gente desbloqueou o quartel general off-road. Olha aí. Fantástico. Simplesmente fantástico. Ora, vejam quem chegou. Provou seu valor e garantiu seu lugar aqui. Bem-vindo a esse pequeno paraíso off-road. Aqui tem todo tipo de gente. Corredores de lama, alpinistas e vencedores. Aposto que você vai fazer parte do último grupo. O babaca ali é o Tucker Morgan, mas todo mundo chama ele de Tuck. Ele se acha o número um aqui. Mas vamos mostrar para esse hip que ele está errado. Ele gosta de correr sem destino e explorar. Muitos aqui gostam e é aí que eles erram. Eles têm que se focar na corrida, na verdade. Isso aí, ele resumiu aí como Mas que a gente a joga. deles é a nossa vitória, minha e sua. Como eu disse, você pode ir até a loja pegar a moto que está esperando por você. Tome isso como um investimento. Já as outras motos, bom, precisa merecer. Olha aí, rapaz, vamos lá. rally raid Queremos agora o motocross, galera. O veículo de rally raid. E Grátis. Beleza. Veículo grátis os dois aros diferentes, como é? Não que... um só. Claro, vamos pegar ele mesmo. É diferente do que o outro que a gente tava jogando. Acreditei Acredita que seria aquele, né? Para é jogar. Mas não é novas novas Legal atividades do mapa. Dirigindo. Uma revista nos pediu para tirar umas fotos. Você pode ver o que querem pelo seu álbum. Não é obrigatório, mas do jeito que você é bom parece dinheiro fácil. Olha aí. Hum. Estamos em off-road agora. temos fazer alguma corrida de moto. É que temos alguma corrida de moto por aqui? Eu quero muito dirigir uma moto, mano. corridas. E mexer um pouco em filtros, galera. Aqui a motinha. Vou alterar para esse filtro. É o filtro. E daqui. Tô gravando, mano. Tô melhor. Acabei de ajeitar as coisas para trocar rapidamente entre dois veículos de qualquer tipo. Quem cuida de você? Eu? O que, que você falou? Eu cuido. Ei, lembra que ajeitei okay. as coisas para trocar rapidamente entre dois veículos? Não, ah, estou muito bom, mas... Agora pode fazer isso entre três. Nem precisa agradecer. Bom, galera, acabei de marcar, então, um mapa ali no... Acabei de marcar no mapa um ponto, né? Que é uma corrida de bike, de motos... Motobike? É. A motocross. A gente vai jogar um pouco de motocross agora. Eu tô no meio do deserto, tipo, no meio do nada, andando com o meu carro de rally, velho. É muito louco Isso. porque você meio que o jogo te manda uma... essa que fez o... numa... Numa linha, no nova, meio do nada. Então você seguidores. já tá jogando ele então rally, totalmente. Vamos lá. para o nosso objetivo, vou cortar para não ficar muito repetitivo para vocês e vamos lá para o próximo, para o próximo passo. Sempre que você fizer um recorte, ele será marcado no aplicativo Live para você compartilhá-lo com seus amigos e dar uma chance a eles de o superarem, se puderem. Mano, vocês viram como é que funciona a transição de veículos, cara? Velho, isso é muito da hora, mano. Você pode estar andando de qualquer veículo e, de repente, se eu quero pegar algum, eu aperto e mudo. Ai, meu Deus, peguei o barco. Acho que eu peguei errado, gente. veículo errado. Enfim. Pegamos aqui no competição a a de motocross, está nos motocross. E os fãs não cansam nunca. Quero ver você brilhar no ar hoje. Só segure firme quando voltar para o chão. OK. O que eu faço? Tem motocross e agora, galera, focar o evento. Aqui. filtro A aerob Aerobics, cheguei o limite. Enfim, galera. Lifting alta velocidade. Vou fazer essa corrida aqui então. Nessa corrida a gente chegou num destino ali, mas vocês viram como é que funciona a transição, né, velho? Que da hora. Para mas... essa corrida, você vai dirigir uma picape Mercedes X-Class. E os outros Beleza. competidores também. Isso significa okay. que a diferença vai ser no motorista. E digo isso sabendo que você vai ser o melhor Ok, vamos lá, vamos tentar ser o melhor é. uhum. Vamos lá Carro, hein, mano Lembre-se, você não tá numa pista Aqui é puro chão batido É isso, velho. É Bonito, mano. Primeira pessoa, porque eu acho que eu controlo melhor em primeira pessoa Porque eu vejo o volante, galera Não sei porquê, mas eu controlo muito melhor aqui Bora, off road galera, off road. Olha isso cara. Ah, meu Deus Nossa, velho Que louco, mano Vambora, vambora, vamos correndo Caraca, esse jogo aqui é muito complexo, galera Muito da hora Você, você tem a noção de Liberdade, sabe? É muito, muito bom, cara Isso Tem que correr aqui? Será que eu jurava que dava pra correr ali? Ok, vamos lá. <risos> Já ia no meio do lago, né, galera? Que estranho. Também deu uma linha ali. Cheguei Olha aí, três minutos De corrida Foi uma corrida em tanto Muito massa Olha aí, galera Que top, mano Enfim, galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente acabou de ganhar um novo veículo Acredito eu É isso mesmo, a gente acabou de ganhar essa Mercedes Mercedes-Benz X-Class, cara ganhou o veículo mano que, que top cara mercadoria ali daquele mesmo esquema tem um vídeo anterior que eu mostrei para vocês como é que funciona a gente desbloqueia peças para o nosso carro pegando essas mercadorias que são trocadas funciona quando você tem tá movimento lá. então se mexa se quiser encontrar a recompensa live Oi, como é que funciona esse tal, esse tal de recompensa live o do nosso radar, pra cá né? ali dentro, será? Bom, enfim, galera É isso aí O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado não se esqueça de avaliar esse vídeo, de deixar o seu like, de o seu compartilhar. Compartilha nas suas redes sociais para os seus amigos verem o The Crew 2. Uh, lembrando que ainda vão ter vários vídeos, talvez. Espero eu que tenha uma, vários vídeos de The Crew. Opa, olha aí, tem uma... Vamos tirar uma foto aqui para ver. Enfim, depois, eu vou... Bom, depois a gente dá uma olhadinha como é que funciona isso daí. Não se esqueça de, de se inscrever no canal. Pra, pra você não perder nenhuma novidade sobre o The Crew 2. Muito provavelmente eu vou trazer, como eu disse nos vídeos anteriores. Muito provavelmente eu vou comprar esse jogo. E daí a gente vai poder fazer umas gameplays jogando com os nossos amigos e etc. É, vai, eu acho que vai ser uma parada muito legal. Porque, cara... Olha só, velho. Olha o tamanho desse mapa. Não é só isso daqui. É isso daqui tudo. Todo o território dos Estados Unidos, cara. A gente pode simplesmente explorar 100% do mapa, incluindo todos os lugares, porque a gente pode andar de avião, barco, moto, carro e etc. Então, a parada é muito louca, gente. A moralzinha mesmo, esse jogo aqui tá muito top. Enfim. É isso aí, galera, vou vazar. Muito obrigado. Valeu. Falou.